Olá, eu sou o Valdeci Carneiro, eu sou psicólogo, doutorando em psicologia e especialista em medicina comportamental pela Unifesp. Bom, o que eu quero compartilhar com você hoje é um trabalho de auto-hipnose para controle do estresse. O estresse é um dos males do século um dos males modernos da civilização. Eu quero compartilhar com você de uma maneira bem prática. E Tudo que eu preciso agora é que você se permita. A palavra perfeita para o nosso trabalho de hoje é essa. Permissão. Comece a se permitir se sentir bem. Você não precisa... Prestar muita atenção No som da minha voz Não precisa Você também não precisa Entrar num transe Muito profundo Não precisa Tudo o que você precisa É se permitir Experienciar Experimentar sentir, na verdade é se permitir, se sentir bem alguns momentos, é engraçado, o ser humano talvez seja a criatura mais inteligente desse planeta, talvez, tudo indica que seja, mas geralmente eu escuto as pessoas dizerem Eu não tenho tempo para relaxar. Não tem tempo de parar 15 minutos, 20 minutos para se sentir bem. E depois ficam horas, horas e horas passando mal. E geralmente quando as pessoas se relaxam profundamente com relaxo, e relaxar é simples, relaxar é só uma permissão e um condicionamento. As pessoas começam a perceber que tudo muda para melhor, o seu estado de saúde, o seu estado de humor, a qualidade do seu sono, então todos aqueles resultados que você queria de verdade começam a surgir no momento que você se permite olhar para si então comece se permitindo respirar profundamente por três vezes inspirando pelo nariz e soltando o ar pela boca Assim. Isso. A terceira vez será o sinal perfeito do seu corpo. A sua mente, para o seu cérebro entrar em um estado receptivo, agradável, propício àquelas mudanças e aprendizados que você quer. Você pode perceber que desde o primeiro momento que nós começamos a nossa conversa, até agora, algumas coisas só mudaram aí em você. A sua respiração, os músculos do seu rosto, você começa a perceber coisas que você nunca tinha percebido antes mas é possível também que você comece a perceber algumas coisas já antes percebidas e que agora, agora são coisas novas para você Sim, porque a vida é nova o tempo todo. Continue respirando. A cada respiração, o seu corpo vai relaxar mais profundamente. Mais profundamente. A cada respiração, se relaxa mais profundamente isso leve a sua atenção agora a sua atenção leve completamente a sua atenção para a sola dos seus pés direito Esquinto. os dois pés leve a sua atenção para lá isso Devida para a sua atenção comece a movimentar os seus pés direito e esquerdo movimente como quem está soltando os seus pés a sua atenção está ali isso. Agora conduza a sua atenção. Deixe subir como se fosse um leve formigamento. Subindo a é sol dos pés e vai indo até os tornozelos, calcanhares. E vai ficando por um tempo nesses pontos. Tornozelos, calcanhares. subindo, essa sensação de fumigamento, talvez um leve aquecimento agradável, subindo pelas canelas, indo para a batata, para as batatas das pernas, nas panturrilhas, concentre essa atenção agora, nas panturrilhas, nas panturrilhas, Perfeito. Comece a subir mais um pouco. E concentre agora a sua atenção nos joelhos. Na parte posterior e na parte frontal. da articulação. Concentre bem. Aí, agora. Isso. Sinta como se estivesse movendo algo aí dentro. Isso. Agora sinta essa sua atenção subindo pelas suas pernas, pelas coxas, pela parte interna e externa. Isso pela parte posterior e interior frontal das coxas e sinta a sua musculatura toda a musculatura isso e sinta a sua atenção talvez você queira dar um outro nome para isso talvez você queira chamar de energia não sei leve a sua atenção comece a concentrar no baixo ventre na região genital urinária, a parte pélvica, comece a circular a sua tensão nesse ponto. Isso, isso, se demore bem, solte bastante as tensões que estão aí, nessa região pélvica, até a região da base da coluna, na parte sacral na sua coluna, pela parte do seu quadril, vá soltando tudo completamente, Isso. sinta que a sua atenção vai subindo pelas suas costas e ao mesmo tempo vai volteando-se pela sua cintura completamente, pela região abdominal. Vai entrando na cavidade abdominal e cuidando dos órgãos que estão aí na cavidade abdominal completamente. Ajustando tudo isso. Isso. Leve a sua atenção. Isso. Dê atenção especial para cada órgão cavidade abdominal. Isso. Vai subindo lentamente. E vai trabalhando os outros órgãos. E subindo. A sua tensão vai sendo dirigida pelas suas costas. E vai para a região torácica. Ao mesmo tempo, na região torácica, no centro do seu peito, você tem a glândula ativa, a reguladora do sistema imunológico, ou o sistema imunitário, como muitos querem. Sinta a energia. Nesse ponto central do seu peito. Isso, espalhe completamente essa energia aí no centro do glândula, deixa essa sensação boa ir no seu coração, o músculo cardíaco. Levar essa sensação boa para os seus dois pulmões direito e esquerdo e sinta como tudo flui naturalmente dentro deles. Deixe essa sensação subindo pelos seus ombros. Descendo pelos seus braços. Juntando-nos juntas dos cotovelos. E isso descendo pelos antebraços. Punhos direito e esquerdo. Pelas articulações das mãos. Direita esquerda. Isso, sinta que essa sensação boa, esse bem-estar, começa a circular completamente pelos seus braços. Isso. Agora sinta essa sensação subindo de volta pelos braços. Agora um pouco mais rápido. Até chegar ao seu pescoço. A sua nuca. Isso. A nuca. Pescoço. Completamente. Isso. E vai espalhando essa sensação por todo o couro cabeludo. Todo o couro cabeludo. Como se estivesse em mãos fazendo massagem no seu couro cabeludo. Os músculos da testa. Os músculos da face, concentre bem na base das suas orelhas, um pouquinho acima das têmporas, um pouco abaixo na base das orelhas, nas suas mandíbulas, e solte todas as tensões que estavam aí. e imagina uma luz, uma luz daquela cor que te acalma, que te equilibra, imagina uma luz daquela cor que te acalma, que te equilibra, que cor é essa luz, que cor é essa luz, Imagine que essa luz estava jorrando, vindo de uma fonte mais alta e entrando pelo alto da sua cabeça. De uma fonte mais alta e entrando pelo alto da sua cabeça. Independente da sua crença. A sua crença. Filosófica, espiritual, religiosa, se você acredita na parte espiritual, em divindade, em divindades, você pode pegar aquela maior referência espiritual que você tem, talvez um anjo-mentor, um, um arcanjo, um guardião, um ancestral, um santo. Imagina ele emitindo essa luz e essa luz está entrando pela sua cabeça. Agora, se você não tem crenças espirituais, você pode imaginar uma energia positiva do universo, qualquer coisa que seja boa. E essa energia, essa luz dessa cor que te equilibra, que te acalma está entrando pelo alto da sua cabeça e vai descendo, descendo, e vai passando por todo o seu corpo, tórax, abdômen, baixo ventre, região genital, pedras, pés, isso, vai até os seus pés, se concentra nos pés, isso, concentre os pés, agora suba essa luz de volta, isso, suba, pés, pernas, joelhos, coxa, cintura, cavidade abdominal, torácica, pescoço, nuca, cabeça, braços, isso, para de novo. Essa luz entra no volta da cabeça e é vai mais rápido até os pés. Sobe para a cabeça. Pés. Cabeça. Pés. Cabeça. Pés. Cabeça. Pés. Cabeça. Pés. cabeça. essa sua tensão, a sua energia e isso se envolva completamente nessa luz agora se envolva e comece a imaginar coisas agradáveis, somente lembranças agradáveis, somente lembranças boas agora, somente lembranças boas Agradáveis, coisas que você olha e fala: puxa, como é bom sentir isso, como é bom ver isso, como é bom ouvir isso. Veja, ouça, sinta e sinta tudo isso circulando em você. Isso, respira. Talvez a sua mente inconsciente agora, a sua mente inconsciente agora, talvez ela queira começar a te mostrar e gerar novos comportamentos, substituindo aqueles comportamentos que foram disfuncionais para você, que fizeram com que você se estressasse naqueles momentos ou se sentisse mal ou de forma inadequada é bem possível que a sua mente inconsciente agora comece a imaginar a colocar outras posições, outras formas maneiras de agir E é bem possível que a sua mente inconsciente esteja testando aí na sua mente, onde não existe tempo nem espaço, testando suas opções e escolhendo novas maneiras de agir, novos comportamentos. para que você comece a sentir cada vez melhor, sempre melhor. E você não fazer esse exercício novamente. Eu sugiro que você o faça pelo menos uma vez por dia. O ideal seria que você o fizesse logo ao acordar ou e também antes de dormir. Caso não seja possível, escolha um dos dois horários. E se não for possível, em um desses dois horários, escolha um outro horário, talvez no descansar após o almoço. Mas, lembre se o importante é você se lembrar de se sentir bem. É você se lembrar de cuidar da sua saúde. Porque se você não lembrar de cuidar da sua saúde obrigatoriamente você terá que cuidar de alguma doença e não é isso que você quer não é mesmo foi muito bom bater esse papo com você e partilhar com você dessa jornada agora você pode respirar profundamente e se você se fosse um e se você estiver preparado para dormir você pode dormir profundamente, aproveitando esse estado. Ou se for um motivo, um momento de voltar à lida, às atividades, você pode respirar fundo, contar três vezes e voltar, se sentindo completamente bem, muito bem, com o corpo relaxado, com a mente relaxada, com o corpo revigorado, fortalecido, sabendo que a cada dia você estará melhor. Sempre melhor. Sempre. Até mais.